Pessoal tudo bem com vocês e nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje gente eu vim mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei Que é um celular E aproveitando gente eu não vou falar só isso Eu vou fazer uma brincadeira a mais né Aumentar o minuto do vídeo e a retenção também Antes, se vocês não sabem eu comecei aqui com um telefone ruim Ruim Você sabe o que é ruim? Era meu telefone Música Gente, ele, eu não posso falar a marca, mas ele era um K4, K4 Novo. Gente, esse telefone esquentava. Tinha hora que eu abandonar meu ferro de passar roupa pra tá passando, assim, o celular. Minha mãe é cabeleireira, e tinha hora que a luz acabava era ela tava no cabelo, pessoal, pessoas falava, né? Passa meu celular. Aí ela Leila passava o telefone, o cabelo ficava liso. A LG não fabricou só um celular, fabricou um ferro de passar roupa, fabricou uma chapinha, fabricou tudo. Olha não, onde que a tecnologia vai, né, gente? Gente, mas ele tinha oito de memória, oito. Oito de memória não dava pra você fazer nada. Gente, na época ele foi mil reais. Mil reais na época era caro. Hoje talvez não tenha dando valor. Mas é porque não foi você que deu dinheiro pra estar tá pagando celular. Foi minha mãe que comprou. Eu agradeço a ela de coração por ter comprado esse telefone pra mim. E gente, olha como é as coisas. Ela comprou o telefone pra mim. E esse telefone que eu tô gravando, que é o K22. Mesmo assim, eu ainda não larguei a LG. Tá vendo, a LG? Me patrocina. Meio que você não tem feito celular mais. Gente, e a LG devia me patrocinar porque todo celular meu é da LG. Podia ter comprado mais barato? Podia. Mas gente, ela confiava em mim que eu ia usar ele somente para as coisas de Deus Como eu uso esse celular e like o que eu tenho aqui agora? Eu só uso gente para as coisas de Deus Hoje que eu uso para gravar vídeo Mas eu só usava só para playback, só para cantar na igreja Hoje eu gravo um videozinho, faço uma coisinha a mais E gente, ele era um celular muito bom não tem nada a reclamar não Quase todo celular meu foi da LG O meu primeiro celular digital foi LG Já tive um Nokia tijolão Tive um Nokia de antena Gente, eu tive tanto celular na minha vida que vocês nem imaginam. E eu sei a diferença do celular ruim pro celular bom. Meio que eu não tenho a esse desse celular bom. Eu dou graças a Deus pelo celular que eu tenho, que é uma ferramenta de trabalho que eu uso aqui no YouTube pra estar tá gravando vídeo pra vocês. Então se a gente entrou em alguma coisa, gente, a gente tem que ir até o fim. Então você me comprando coisas pra melhorar a qualidade dos vídeos, pra... seu se trabalho na obra de Deus, eu preciso de uma coisa boa pra mim estar tá trabalhando, né gente? Então se você tem alguma coisa, sonha em ser alguma coisa, invista nisso. Gente, o celular ruim. O celular ruim, gente, vocês podem perceber. Vocês pode jogar aí no chão, que ele não quebra. Eu tinha um celular, gente, que... Eu passei tanta raiva com ele, que eu jogava ele no chão pra ver se mãe me dava o um novo. Ela não me dava o um novo, gente. E o celular também não quebrava. Agora vai jogar um celular bom no chão. Quebra na hora. Faz o maior estrago. Ó, tá com a melhor película. Celular ruim, tem uma câmera ruim, péssima. Gente, o meu outro, vocês podiam ver a diferença. Era muito ruim a qualidade mesmo. Nesse vídeo estamos em 4K... Estamos. Parece? Não. Mas estamos em 4K. E gente, aquele telefone, eu vou falar que ele era ruim. E gente, ele me ajudou para a maioria dos vídeos aqui do canal foi ainda feito com um telefone velho. Eu editava por ele. Hoje eu tô editando pelo telefone. Que o computador, gente, tá das 15 para 16. Tá muito bom não. Então eu comprei o outro celular pra ver se me ajuda Que é mais fácil comprar um celular do que um computador, né? E o computador também não é meu E, gente, eu comprei um da LG também Esse daí que eu tô gravando pra vocês é da LG Esse daqui é da LG Ele é um K9 Gente, pensa numa bateria boa E esse que eu tô gravando pra vocês, a bateria dele não é muito boa não É o K22 Mas no dia que eu comprei ele eu tava todo feliz da vida Mostra aí o vídeo que eu gravei com o telefone velho Agora, gente, ó, vocês vão ver a diferença do meu celular Vocês percebem aí pela essa câmera, pela qualidade pelo áudio, tô muito feliz que ele chegou E ele tá ali carregando até agora Ele tá demorando um tempão ó, pra ligar Mas é isso, né? Eu tô muito feliz mesmo que ele chegou A queda de áudio aparece desde o primeiro minuto do vídeo, né? Gente, não é todo vídeo, mas principalmente em vlogs o áudio era muito ruim, então gente, eu vou fazer uma coisa legal Vou extrair o áudio por esse telefone e vou gravar com esse Mas gente, vai melhorar bastante, vai me ajudar bastante E a câmera dele, gente, não é muito ruim Pena que grava em HD Mas em alguns vídeos aqui vai estar tá em HD pro Gênero no canal Porque eu vou gravar por ele Gente, esse telefone meu é muito bom Mas vocês percebem que dentro de casa a qualidade dos vídeos não fica tão boa Aí ó, tá vendo? O ring light tá ligado até o talo. Então ele só funciona se o lugar for bem iluminado. Mas em questão do áudio, olha aí a diferença que vai fazer nos blogs. aí. Gente, eu vou extrair o áudio desse telefone e vocês vão estar tá ouvindo aí nesse. Ah, gente, eu falei coisa com coisa, mas vai dar pra vocês entenderem um pouco. Isso vai servir quando eu estiver gravando distante, quando eu estiver, por exemplo, gravando nas ruas. Gente, vai ficar muito bom os vídeos. Vai ficar muito dinâmico também. Aí, gente, eu posso caminhar o tanto caminhar que vocês me ouvem assim do mesmo jeito, ó. Olha, gente, eu posso subir em cima da cama, vocês não percebem. Então gente, vai, os vídeos vai ficar muito legal com essa extração de áudio, com essa qualidade MP4. Mas Pedro, por que você não faz isso em todos os vídeos? Porque gente, a edição vai demorar bastante se eu fizer isso. Mas gente, dá pra regular aí o som, né? eu fecho as portas tudo. E não tem tanta necessidade de eu extrair o áudio do telefone. Vocês devem estar assim. E a câmera dele, será que é boa? Gente, a câmera dele é assim. Eu acho ainda melhor que do outro. Pena que grava só em HD. Mas gente, olha, parece que tem uma qualidade a mais nessa câmera. Só, gente, que tem um problema que a câmera, gente, dele não fica no meio igual o meu. Fica embaixo. Aí eu não sei por onde eu olho, se eu olho pra cá, se eu olho pra lá, se eu olho pra cá. Só o microfone do celular que é um pouco baixo do que do meu. Gente, a câmera dele de trás, gente, é a mesma também, ó. Só que é um pouco mais forçada, sabe? Mas é muito boa. Comparada ao outro celular que eu tinha, gente, essas câmeras que eu tenho hoje é de cinema. Pra quem fala para eu investir em câmera, gente, eu tenho uma câmera. Quando eu fui editar pelo computador, o, o computador não reconheceu a câmera de 8mm. Ela grava, gente, em Full HD. Fica de enfeite lá em cima. Gente, eu vou gravar um vlog pra vocês. Vocês vão ver a diferença, gente. Que é um celular assim que tem. Que é um vídeo assim que tem uma qualidade no áudio. Faz muita diferença. E o que eu queria dizer pra vocês é que eu não consegui nada de escondido do YouTube. Eu tenho um sonho, é claro, de crescer no YouTube, e ganhar dinheiro, viver do YouTube. Mas, gente, nada disso aqui foi o YouTube que me deu, não. É lógico que tem uns patrocinadores do canal. Agradeço a todos. Se você não é um patrocinador, na descrição tem como você me enviar um pix. para me trazer coisas legais pro canal. Mas tudo isso que eu tenho, que eu comprei, é tudo, gente, com o dia do crochê. Se você tem um sonho, assim, de crescer no YouTube, gente, trabalhe. Trabalhe você conseguir realizar os seus sonhos. Se não der certo, pelo menos você não vai ficar com consciência... Assim, pesada por não ter tentado Que é melhor você tentar e não conseguir Do que você não conseguir Tipo assim, sem ter tentado, sabe? Espero que vocês tenham entendido, sabe? Eu troquei de vinheta, troquei o tema do canal Eu vou trocar o banner E eu não sei muito assim, gente, editar Não sei fazer capa Tô tentando aos poucos 2022, gente, vai ser um ano muito bom nesse canal E gente, vai ficando por aqui esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham divertido com esse vídeo Foi assim um vídeo pra divertir só foi um vídeo assim para me agradecer a todos vocês, por esse ano de 2021, todos vocês ficarem aqui comigo. E gente, eu espero que vocês venham gostar, deixar like pra mim. E que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês. E até a próxima e tchau.